Vai antes de começar o vídeo, tem dois recados para dar para vocês. Na verdade, que eu vou postar um recado para dar para vocês: que é o seguinte, vocês conhecem o Banco Itaú, né? Comenta aqui embaixo se vocês conhecem o Banco Itaú. Banco Itaú, pessoal, é um aplicativo muito bom para você que gosta de ganhar dinheiro, mas não quer pagar a ah, que isso. Você precisa comprar o Banco Itaú. Tá, é só saber mercote o chame que é na descrição. Meu cote é Rua 23 Tá bom. Se vocês quiser conferir meu código, é só saber que tá aí na descrição do vídeo. Vai ser difícil, vai, mas se vocês quiserem que eu faça o vídeo do Itaú, deixe isso comentar. Isso aqui é que eu vou tá com o vídeo do Banco Itaú para vocês. Então, é muito importante você ver o Banco Itaú, o link tá aí na descrição. O Banco Itaú, pessoal, é um banco fácil, rápido e simples. Você precisa saber que tem muito aplicativo, muito banco e muito site para você, tá bom? Quem quiser conferir, o link tá aí na descrição no vídeo que eu vou postar agora pra vocês, tá bom? Então, fique ligado aí que eu vou postar o um link aí pra vocês já já.